Heavy, como você lutou contra um urso e ganhou? Sandwich, make me strong! Heavy, você que já lutou contra o urso, como. qual é a dica que você pode dar para as pessoas para lutar contra um urso? Fight like big man! Bolinho.